Olá, boa noite. Sou o professor Lira Dutra e hoje eu vou iniciar uma série de bate-papo, de entrevistas com profissionais granjenses e essa série vai chamar-se Profissionais que Inspiram, que são pessoas granjenses nossas, né, que cresceram com a gente, que, enfim, fazem parte do nosso dia a dia e que muitas das vezes a cidade, não consegue perceber esses profissionais, mas são profissionais que têm histórias de vida, que vivem do seu próprio suor, que tiram o seu sustento do seu fazer, da sua luta do dia a dia. E hoje nós vamos aqui falar com o Eu Locutor. Eu Locutor é grangense, mora na Coab Vicente Arruda, Estudou na escola pública Grangense, cresceu aqui entre nós e trabalha com a comunicação. E ele tira o seu sustento do seu trabalho. E vamos conversar com ele, conhecer a sua história de vida, conhecer seus projetos. E é um cara a quem eu tenho bastante respeito. É, estudei com o Eudes, né? nem sei se ele lembra, olha aí, rapaz, mas eu estudei com o Eudes lá no Luiz Felipe, foi onde eu conheci o Eudes, a gente trabalhou, tem formação acadêmica, mas para falar da história dele, claro, nada melhor do que o próprio Eudes. Eudes, chega junto aí para esse bate-papo, Eudes. E aí, Eudes? Tudo, bom? Boa tudo noite. bem, meu amigo Lira? Tudo bom, que bom, quero agradecer... Você ter aceito o convite para a gente bater esse papo, né? Aqui é o papo de calçada, só que a calçada é virtual, né? Nesse período de pandemia. É... Eudes, para quem não conhece, quem é o Eudes? Da onde veio o Eudes? Como é que é essa história do Eudes aí? O Eudes Locutor? Fique à vontade para contar, primeiramente, a sua história aí. Primeiramente, quero aqui né, lhe dizer que me sinto grato né, pela oportunidade que você está me dando, que esse profissional que inspira, que você falou, né, que é esse quadro que você criou, realmente ele, ele é de fundamental importância para nossa cidade, até porque a nossa cidade precisa conhecer esse profissional. Né? E assim, Lira, o, o eu deslocutor, ele é um cara simples, né, um cara humilde, sei, tenho a consciência que não sou mais do que ninguém, certo? E não quero ser mais do que ninguém. É... Nasci ali pelos arredores ali do bairro oiteiro, aliás, lá no meio mesmo, né? Na beirada da camboa ali, né? o pessoal de Granja sabe de onde é que eu estou falando, principalmente o... o meu pessoal de lá do bairro oiteiro, né? Então, sou uma pessoa do meio do povo, do meio do povão, eu sou amigo de todo mundo, comigo não tem besteira, as pessoas as quais eu conheço desde quando criança até hoje, a, a, o meu comportamento ele é o mesmo, sempre cumprimento, sempre gosto de falar com as pessoas, é, apesar de eu ter conseguido estudar, ter minha formação, mas isso é, é, não me faz maior do que ninguém, certo? Então, é assim, eu... eu, eu Estudei na escola pública né, toda a vida, e realmente você não esqueceu da época que a gente estudou junto, né? Lá no Rio <risos> Felipe. eu nunca esqueci, foi lá onde a gente, a gente realmente se conheceu, onde eu comecei a perceber essa sua, esse seu diferencial, né? Você sempre foi um cara ligado, antenado com a realidade. Então, desde aquele tempo, eu já comecei a observar que você era um cara que estava bem à frente de muitos, né? Os garotos da nossa idade. Obrigado pela E aí, atenção. meu amigo, é, estudei minha vida toda em escola pública, né? Não tinha como é, meus, meus pais pagaram escola particular para mim, né? Vontade a gente tem de, de, de ter o melhor, mas a gente tem que é, é, é, aceitar a nossa condição, né? A nossa realidade. Então, estudei toda a vida na escola pública. É, consegui me formar graças a um projeto aí chamado Fome Zero, né? Que no caso, me deu essa oportunidade, e consegui me formar. Sou licenciado em matemática, né? sou professor de matemática, mas não exerço a profissão. Né? Até que tenho experiência de dois anos, fui professor por dois anos lá no Parazinho, né? O pessoal do Parazinho Aí. lá me conhece bem. Eu sou do Parazinho, é mano. Pois é, rapaz, fui professor lá no Parazinho, o pessoal lá, até hoje, Lira, já faz mais ou menos 10 anos que eu fui professor lá, mas as amizades, cara, foram verdadeiras. Até hoje, rapaz, tem aluno que chega para mim, e aí, olha o professor, rapaz, e aí, professor, tudo bem? O pessoal se lembra de mim. Eu, claro que para mim lembrar né da, da, da quantidade de alunos fica difícil, né? Então, é mais é, fácil é, para o aluno verdade. reconhecer a gente como professor do que o professor reconhecer o aluno, né? É verdade. Então, é, é. isso, É assim, eu, a, a, a minha profissão de formação, é professor, sou é. licenciado em matemática. Mas a que você mesmo exerce é a comunicação, né? Eu Bom, é, tá. quero mandar aqui um abraço para assim, os amigos e todo mundo lá do Parazinho, né? Eu costumo dizer Isso. que, eu brinco com o pessoal que, assim, que se granja, caso granja vire, um, vire país, Parazinho será a capital, né? Porque é verdade, é verdade. Parazinho tem seu diferencial, tanto na questão econômica, no turismo religioso, né nessa relação das pessoas Para, é, Parazinho é nosso, viu? Obrigadão, Parazinho Eu, é, Manda aqui Como um certo. alô, Parazinho, que já está chegando aqui na nossa, na nossa live é, Boa noite, Kevin Lima, boa noite a todo mundo aí, né boa noite aí e chega quem está chegando agora faz como quer dá um like aí compartilha comenta espalha vamos bater esse bate bater esse papo aqui gostoso é, eu é, quando a gente estava estudando e tá a época de escola dava oh, tá um bocadinho de tempo é, muitos dos nossos é amigos é, muitos dos nossos amigos tiveram que sair da cidade né que a gente chama migrar para assim, para outras localidades na busca de trabalho, sobrevivência mesmo, né? na ideia de, só, de atrás do pão de cada dia, como se fala lá no meu interior. É, e você permaneceu, e há quanto tempo você iniciou seu trabalho de comunicação, você está na rádio, né? Tempo, quando é que você começa, quando é que você pega gosto pela comunicação, quando é que tudo isso começou, como é que começou essa história aí? Rapaz, a questão da, da, da comunicação ela começou, eu acho que lá pelos anos de 1999. Né? É, na, na verdade, eu comecei esse trabalho de rádio lá na antiga Rádio Vale, né? a minha primeira oportunidade, o meu primeiro contato com rádio foi lá, né? que até agradecer né, ao. ao a pessoa que era diretor, né, de lá na, na época, né, o, o meu amigo Adriano Teixeira, ele que era o diretor lá da rádio, na época que eu tive vontade de iniciar a, a questão da comunicação. Então, o meu primeiro contato, né, de, de, de rádio foi lá. Aí né, depois é, surgiu aqui a Rádio Verdade, né, e achei que poderia ter uma oportunidade aqui, certo? Então, eu vi, me informei quem era quem eram os donos e tudo, e aí fiquei sabendo né, da questão da, da associação, e que o doutor Eliomar era o, o presidente, né que era o dono da rádio, e aí falei com ele, e graças a ele, né graças a Deus, e graças a ele, ele também me deu a oportunidade de entrar na Rádio Verdade. Então, comecei né, aqui mais ou menos lá, pelo ano 2000, 2001, por aí, e foi aí que começou o, o meu trabalho de comunicação na questão do rádio. E tá com bastante tempo, viu? Tá aí... Tá, viu, Lira? Assim, a minha vida, ela pode se dizer que foi toda dentro do rádio, né? Porque eu comecei lá com os meus 18, 19 anos, já tá com bastante tempo, viu? Já faz uns 20 anos que eu tô nessa... ainda na mesma atividade, viu? Quero aqui mandar um abraço, e, assim, né? Foi, foi foi dentro da rádio, né? Foi é, eu trabalhando na rádio que eu fiz a minha faculdade, né? Uhum, eu, eu, eu tive é. que passar um período, né? Tendo que sair do, do meu programa para poder ir para as aulas e fazer minha faculdade, né? Os quatro anos de faculdade que eu fiz foi paralelo à rádio, né? Eu estava na rádio ao mesmo tempo na faculdade. Eu quero mandar um abraço para o doutor Helio Madias, né? Que Iniciou o projeto da FM Verdade, continua segura. Segura a FM Verdade. Continua, graças é uma, a Deus. Uma, é uma rádio comunitária. Eu costumo dizer que toda a sociedade precisa de um meio para a comunicação social. A FM Verdade é um dos maiores exemplos de comunicação social aqui na nossa cidade, especialmente que é voltado para a comunidade. É, inclusive foi na. Wilson, falando a questão do, da FM Verdade, é lá onde abriram-se as portas para nós, no caso eu, Lidmar e o Kleber, criarmos o programa Vozes da Macaboqueira, né? Começamos ali com 30 minutos, e aí a gente. Foi, e olha que nós não somos do meio de comunicação, de rádio, enfim, mas a gente foi se mexendo ali. E aí o programa cresceu com o um número de ouvintes e, e ganhou mais espaço na FM Verdade, e que hoje também cresceu e ganhou espaço nas redes sociais aqui. E do programa Voz da Macaboqueira, aí nasce também essa ideia de séries, de fazer entrevistas né, com, com grandes gentes. É, Eus, mas eu sei que você não trabalha só com, com, a, com rádio, né? Você é. também é conhece na cidade por um cara que não para, um cara que, que faz várias atividades para geração de renda, né? Porque o um cara que não se deixa, assim, abater pela situação econômica, nem do país, nem da cidade, né? Que já é mais complicado quando você chega à questão econômica da cidade. E você se vira, como se diz, né? Se viram nos 30, com as suas habilidades de comunicação, de fala, não é, não é um cara tímido, né? Como é, que é, como é isso? Qual é o segredo da pessoa não... Se abater, ter resiliência emocional, hoje está muito em moda né, a palavra resiliência emocional né, do, diante, diante das dificuldades. Como é que é isso? Qual é o segredo aí? Qual é a dica que você dá, especialmente para os jovens né, que estão aí desempregados e que estão aí esperando por uma, uma oportunidade também? Né? Assim como você teve na FM, essa moçada da grande está esperando essa oportunidade. Lira, a, a questão, primeiro vem a questão consciência, viu? Você tem que ser consciente da sua realidade. A nossa cidade, ela infelizmente, é uma cidade que não nos mostra tanta oportunidade, certo? Infelizmente, é, não tem como negar, certo? É, você tem que se virar, você tem que procurar meios para você sobreviver. Né, para você, é, já que eu escolhi viver aqui em granja, então, eu tenho que procurar maneiras de gerar renda. Então, eu acabo que, me utilizando das minhas habilidades, né, já que eu trabalho com comunicação, né, e, e essa área ela é bastante abrangente. Então, eu procuro é, é, é, já entrar para a área de, de, de promover eventos, a questão da rádio, a questão de atrair, apoiadores né, financeiros para o programa, para a programação da rádio. E, paralelo a, isso, paralelo a isso, tem a questão também de eu gostar de, de música. Né? Eu gosto de, de, de, não só de ouvir música, como também de cantar. Né? Até me meto a, a cantar. E, já seguindo na mesma linha, eu também, né, quando posso, também promovo eventos, trago oportunidades, para o artista local, até porque eu sei da dificuldade, eu sei dessa dificuldade que o artista tem. Então, eu, já que eu estou no meio, então eu crio essas oportunidades, fazendo parcerias né, com, com os empresários locais, né, o pessoal que são dono de espaços, onde possa haver esses eventos. Né. Inclusive, fiz parceria com o meu amigo Antônio Hora, lá do Mangueira Drinks, né, que lá é um espaço bacana para eventos, já fiz parceria com ele também o Eduardo, que tem um clubezinho lá na, na, na, na Coab Campo de Aviação, e assim, eu acabo que, tipo assim, consciente de que a união faz a força, eu acabo fazendo parcerias com as pessoas que já têm uma, uma parte do, do, do negócio, entendeu? Tipo, o cara tem um barzinho, chego lá, vamos fazer um evento, então eu entro com uma, uma parte do, do, do que vai acontecer, o empresário entra com a outra, né, tipo, já que eu tenho o, o, o carro de som, eu trabalho com a questão da propaganda, da comunicação, então, que acaba que facilitando essa parceria, entendeu? E acaba é, é, facilitando para que o artista local tenha uma oportunidade. Né? Os amigos aqui de Granja, Léo Marciano, é, o Damião, é, os meninos aí da música, né, os meninos aqui da, da cidade, o pessoal que trabalha com música, a maioria deles tiveram uma oportunidadezinha comigo, viu, Lira? Graças a Deus, a maioria eu acabei dando uma, uma chancezinha, uma oportunidade para eles, até. É complicado para o artista granjense, Lira, até se motivar para continuar na, na, na, na luta, entendeu? Dentro da música. Porque não tem, eles não, não enxergam um horizonte para que eles se preparem para isso. Aí acaba que o cara. Ixi, vou ter que me virar de outra maneira vou ter que é, ir para a área de, de, de pedreiro da construção vou, vou, vou ser isso aqui no outro porque não dá para viver da música infelizmente aqui na nossa cidade entendeu e aí eu que acabo que enxergando é, uma uma chance de dar uma oportunidade para eles também certo eu eu quero aqui mandar com um abraço e agradecer aos nossos aos nossos parceiros que estão curtindo a nossa live, né, que parceria é isso também, você chega, comenta, é, compartilha, tem aqui, quero agradecer aqui meus alunos que eu tô acompanhando aqui no celular, já tem aqui alunos meus aqui compartilhando, Cristina Dias, grande Cristina Dias participando, compartilhando também nosso vídeo aqui, é, mandar um abraço aqui para o pessoal de Sobral, nossa live está sendo compartilhada lá no grupo de Sobral, né, tem uns amigos por lá, a livramento, livramento de Paula, né? Dizendo o seguinte, Eudes realmente é a inspiração. A Cristina disse assim, Eudes é total resiliência. Pereira Neto também aqui participando conosco. Obrigado. E você que está chegando em nossa live, ó, vai chegando, bater esse papo aqui gostoso. Hoje nós estamos falando aqui com o Eudes. É... Primeiro, a, a, a, ele está assim, inaugurando nossa série de lives aqui. É, essa live é batizada Profissionais que Inspiram, que são grandes que vai contar a sua história. Né? História também de, de, de resiliência, de inteligência é, emocional. Que venceu, está vencendo. Na verdade, venceu não, que está vencendo, porque a vida é uma luta todo dia. Né? Mas que está vencendo, superando as dificuldades e a ideia da gente, uma vez por semana, ter alguém aqui para bater esse papo nas várias áreas. É, eu disse, uma questão aqui, nós falamos aí sobre a sua história, sobre o seu trabalho, essa sua motivação, e você me falou uma coisa aqui que eu disse que ia anotar. É, uma das coisas também que lhe motiva é gostar da cidade, né? gostar muito da cidade, né? querer viver aqui, né? não querer sair é, dessa cidade e aí encontrar possibilidades nela, né? Como é que é esse gostar da cidade, quando você diz? Gostaria que você desse aí umas dicas aí também sobre gostar da cidade, transformar essa cidade. A cidade é boa mesmo, tá? Gente, eu gosto também, Rapaz, a nossa cidade, ela é uma cidade que, é, é, é, tirando a, a, as dificuldades, né, que a gente encontra para poder é, tirar o sustento, cara, é uma cidade maravilhosa, entendeu? Uma cidade de povo amigo, um pessoal que realmente é amigo. Eu gosto de viver em granja, entendeu? Porque em qualquer lugar que eu chego na cidade de granja, seja no, no, principalmente no meu bairro, lá, bairro Oiteiro, aí vai Bar Lagoa, Mocosal, São Raimundo, Alto da Brasília, é, Altos Pescadores, São Francisco, Centro, em qualquer lugar que eu chegue, eu vou sempre encontrar um amigo. Certo? Eu vou sempre encontrar pessoas que estarão abertas para me receber certo sempre com aquele sorriso com aquela boa vontade então é isso que me motiva a viver em Granja cara é, é me sentir no, no meio do, do nosso povo certo é, desde criança que eu, eu ando por toda a cidade né e essa questão de trabalhar na rádio ela me apro me aproximou demais das pessoas né? e eu acabei criando esse vínculo de amizade com muita gente aqui na cidade. Em qualquer bairro que eu chegar, não tem como eu passar despercebido. Sempre vai ter um amigo que vai me receber, certo? Então, é, é, esse, esse é um dos motivos que faz com que eu goste de morar na cidade grande, né, de ser grangense, ter o orgulho de ser grangense, certo? Não nego minha, minha, minha, minha origem, sou grangense, grangense mesmo da raiz, nunca neguei isso, certo? Não tem essa de dizer que sou de lugar... Tal, eu, eu, eu sou de granja certo então é isso que me inspira a viver em granja mas vem a questão da, da dificuldade né de você encontrar meios para arrecadar o financeiro para sobreviver então quando eu sou consciente disso e quero viver aqui então eu, eu mais uma vez me utilizo das minhas habilidades né procuro é, me utilizar delas para arranjar um meio e ir vivendo certo mas para isso é claro, a gente tem que ter muita boa vontade, muita coragem, muito sangue no olho, porque se não for assim, meu amigo, aí o negócio complica, viu? Se não for assim, não. eu vou ter que fazer que nem muitos jovens granjenses, né? Que infelizmente tem que sair aqui de granja, não é nem para crescer, não, Lira, é em busca da, da, da sobrevivência mesmo, entendeu? É, é. A questão é essa: os caras não vão lá porque aqui é, eles acham que podem encontrar bem mais não é isso a questão que eles procuram é a sobrevivência mesmo entendeu que aqui é complicado o negócio é sério se você realmente não tirar leite de pedra meu amigo o negócio <risos> não tem para onde correr você tem que sair tem que sair não tem para onde correr então quando o pessoal me vê aí me virando né agora mesmo na pandemia né que o negócio complicou que o fechou né foi obrigado a fechar devido é, né, o decreto e tudo, devido ao vírus, que obrigou as pessoas a terem que se recolher, né, a questão do isolamento social, o que, é que eu estou fazendo hoje? Como eu não posso trabalhar com a propaganda, né, não posso ir no comércio que está fechado, quer dizer, estava fechado, agora já está reabrindo, né? É, então, na, no período que eu não podia trabalhar com a propaganda, com eventos, até com evento agora eu não posso trabalhar. Então, o que, é que acontece? hoje eu estou me virando, vendendo pão de porta em porta, cara. Entendeu? Para poder não, não deixar a peteca cair. Entendeu? Aí quer dizer, você pegar uma bicicleta, duas horas da tarde, no salzão quente, meu amigo, sair de porta em porta, gritando, olha o pão, olha o pão, não é para qualquer um, é para quem tem coragem, meu filho. É para quem realmente tem consciência de que a batalha, meu filho, é pesada. né? Aquela velha história, rapadura é doce, mas não é mole certo Então é isso, a questão de eu, de eu gostar de viver em granja é a questão da amizade, é o, é o meu povo, né me sentir no, no, no meu meio, né? no meio das pessoas que eu cresci, conhecendo e até hoje são meus colegas, são meus amigos. Eu, dizer, falando aí, eu lembrei agora, outro dia eu vi aqui no, nas redes sociais essas correntes que o povo manda, e essas correntes enche o saco da gente no, nas redes sociais, né? Porque quando alguém manda, aí espalha para todo mundo, a mesma coisa. Mas eu encontrei uma dessas correntes, em alguma dessas redes sociais, que achei interessante. É... Vaca não dá leite, né? Você te falou aí, né? Tirar leite de pé Sim. e dizer aquela coisa. Lembrar aí para uhum. a galera jovem, né? Que vaca não dá leite, né? que é essa visão de que as coisas não são fáceis, né? Para ninguém, né? A gente tem com que ir certeza. atrás. Se você quer, você tem que ir atrás, né? E você falou uma coisa interessante, que dentro dos projetos de vida de qualquer pessoa, é necessário as parcerias, como você falou aí, né? No seu meio, na comunicação, você tem uma forte parceria com o comércio local, porque o comércio local precisa divulgar, você também precisa do comércio, e você citou também um exemplo de parceria que é muito bacana, é o seguinte, é, com, o cara tem um espaço, tem um espaço para a festa, e você tem a comunicação, o outro sabe cantar, junta tudo isso e dá uma coisa bacana aí para todo mundo. Esse exemplo de parceria é bem bacana porque ela já é bastante utilizada, e você cria uma parceria é, só econômica né? Essa questão toda e colaborativa, né? Esse trabalho colaborativo. Bacana, Eudes. Eudes, nós já estamos quase chegando ao final daqui do nosso bate-papo, né? É 8h25, né? Quero aqui agradecer a Cristina comentando aqui, né? São... Obrigado, Cristina. A Cristina fez um comentário. São dois caras feras, né? E sabem o que falam. Só Deus tem um reconhecimento. E é por isso que vocês são exemplos de vida para todos. Obrigadão, Cristina. Né? Cristina Dias. Quero aqui agradecer também aqui. Olha, Luiz, a nossa live está se espalhando, cara. Aqui, viu? Está se espalhando boa. aí. É, deixa, eu não posso deixar de agradecer aqui a, aos meus alunos que estão chegando aqui na live, nos grupos aqui, né? Estão distribuindo aqui nos grupos. Obrigado. É... Deixa eu mandar aqui um alô aqui para o Nonato Gomes, que acabou de compartilhar aqui nossa live. Obrigado, Nonato. É, a professora Expedita também compartilhou nossa live, né? A professora Expedita também, que é uma guerreira na sala de aula. Ah, também o Marcílio Linhares também, curtindo aqui a nossa live. Ah, deixa eu mandar aqui, vou tirar aqui um tempinho, porque... Tá o pessoal chegou junto, como se diz, né, Eudes? O Eudes coisa né? boa, viu, Eudes? paz de Deus, que maravilha. E olha que, que é a coisa primeira boa, live. Viu? Eu, deixa eu mandar aqui, né, um abraço aqui. É... Ah, eu, eu tenho que mandar um abraço para esse cidadão lá do Martinópolis. Atenção, olha Martinópolis, aí. rapaz. Não, tenho que... Eu vou mandar um alô para ele, vou pedir, já quero fechar aqui uma... Com uma parceria aqui com ele aqui ao vivo. Professor Aloysio Ferro, lá do Martinópolis, um abraço, professor. Você sabe o carinho que eu tenho por você pelo seu trabalho. E, olha, profissionais que inspiram. O próximo será você, viu? Fechando aqui, porque você tem uma história belíssima na educação. Inclusive, eu diz, ele fez um projeto. De valorização da cultura do Bumba Meu Boi. Esse projeto teve uma repercussão nacional. Eu preciso mostrar isso aqui para a moçada. É, um abraço para o Luquinhas, né? Que é o Lucas, meu ex-aluno. Um abraço, Lucas. O Lucas manda no desenho. Antônio Alves Lustosa, olha, ah, deixa eu ver aqui. Eu, nossa live está chegando longe, cara. Antônio é, é Alves Lustosa foi diretor do Luiz Felipe. Olha que legal. De com ele, e ele mora naquela região ali babando Parazinho e as Praias, aquela região ali, né o um cara gente boa tá chegando aqui, Everton Santos Olavo Brito Neto Pereira, Ronaldo Mari Fontinelli Jefferson Souza, meu aluno, Chicó da Capoeira lá de São Paulo, olha aí rapaz, gente de olha São aí Paulo. rapaz Não, deixa eu mandar um alô pro São Paulo Chicó, meu querido Estamos aí, firme e forte aí, de São Paulo. Elvis Carvalho, também professor. O Elvis, ele, ele é aqui da, de Timônia, mas não mora lá em Timônia, ele trabalha numa escola é, em outra cidade, no estado do Ceará, que eu esqueci agora o nome. Mafisa Saldanha, teve aqui. Júnior Maia, Maírton Nunes, lá em Fortaleza, meu cunhado aqui em Fortaleza, já distribuindo nossa live em Fortaleza. Pedro Neto, meu amigo Pedro Neto, um abraço para... Mãe do Pedro Neto, para o Plasto, Rose Gomes. Rapaz, o pessoal chegou junto mesmo. Brigadão aqui, viu? É... Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Ah, opa! Ah, olha aí, olha aí. Olha ah, aí, esse, rapaz. Esse cara aqui, ele sabe do carinho que eu tenho por ele, meu amigo Márcio. Carvalho, rapaz, um abraço, nós, nós temos que agradecer a sua presença aqui, Márcio, na nossa live, um abraço para você. Olha, assim como eu fiz com o professor, meu querido professor Aloysio, lá no Márcio vou também fazer um convite ao vivo, Márcio, vamos marcar uma live com você, é, nessa live, profissionais que inspiram, viu, Márcio? Porque você, bem, a sua história na área da, da saúde, como se diz, você... Não só cuida da saúde das pessoas, mas você também é um educador. Acompanho o trabalho do Márcio é, nas redes sociais e também na vida prática, né? Ele tem esse jeito bem didático de falar com as pessoas sobre a questão da saúde, essa questão da saúde familiar também é importante. Márcio, feito o convite, viu? Vamos marcar a live para os sinais que inspiram com o Márcio Carvalho. Obrigadão, Márcio, pela sua atenção, viu? É, meu amigo, eu estou gostando demais do bate-papo, quer dizer, a moçada está gostando demais do bate-papo. Eu estou acompanhando aqui no celular e eu sempre tento dar uma olhada aqui. Ah, o Francisco Dutra também compartilhou, menino, que bom. Mas, eu chegando aqui, durante a pandemia, é, nós sabemos como a população reagiu, né nós tivemos pessoas que adoeceram só de de medo, como se diz, né, na nossa linguagem mesmo aqui popular, adoeceram de medo da, do Covid-19, pessoas que é, se foram, né, um momento muito triste também, porque na granja já perdemos bastante amigos, conhecidos, né, para essa questão do, do Covid-19, e, e também ainda tem pessoas que negam a existência do, do vírus, né, que não acreditam, né, é, pessoas que saem na rua sem mastro, enfim, é uma situação. E pessoas também que perderam emprego. É, na nossa cidade, eu tenho amigos que perderam emprego com o fechamento do comércio, com, enfim. É, mas aí você foi resiliente, como se diz, né, ainda usando a palavra resiliência, e você criou um projeto novo aí na, na rede social. Você utilizando essas ferramentas, é, tecnológicas, né? o mundo virtual, e você está utilizando aí para um projeto. Me fale desse projeto, e acho que nós até batizamos aí o projeto, né? Quem canta, os seus males espanto, né? Eu lembrei da minha Isso. avó, mas é bem forte essa questão, né? E aí, me fale desse projeto, como é que nasceu a ideia desse projeto, esse projeto pegou, como é que foi? Você teve medo de lançar esse projeto, e aí, como é que foi? Me conte essa experiência aí, exitosa. Rapaz, assim, a questão desse projeto, né, ela, ela veio justamente é, é, pela questão da gente estar tá obrigado a ter que tá estar em, em isolamento, né, e aí, eu fiquei pensando o que, que eu poderia fazer né, nesse período de pandemia, já aproveitando habilidades que eu tenho né, dentro da comunicação. Então, como eu gosto, né, não só de ouvir música, como também de brincar, de cantar, né, de, de, de... Eu, eu, eu admiro muito as pessoas que cantam, viu? Admiro tanto que quero até ser igual. Então, eu pensei, rapaz, já pensou né, como é que seria o eu, deslocutor, é, cantando em, em vídeos, né? É um negócio bem... É para quem realmente é, é, é corajoso. O cabo aqui não está muito... É, como é que eu posso lhe dizer? É, a gente não pode estar tá se apegando a, a, ao negativo, né? O que possa vir de negativo. Você tem que pensar só no positivo. Então, eu pensei, deve ser bacana, deve ser surpreendente para a pessoa que que está lá na sua rede social, que é meu amigo do Facebook, taratata, me conhece como eu, da, da comunicação, um cara que só fala, né? E aí eu pensei, rapaz, vamos lá, né? vamos, vamos tentar. E aí, conversei com o meu amigão, acaba gente boa demais, acaba gente fina, meu amigo Geniel Almeida, que é do, do, do RG Studio, GTV. Geniel, cara, estou com ideia aqui, estou pensando em, em aparecer cantando na internet, no Facebook. E aí, aquela história da parceria, viu, Lira? Eu gosto sempre de parceria, até porque a união faz a força. Então, como o Genial tem todo o aparato, né? Tem todos os preparos, as ferramentas que seriam necessárias para fazer esse trabalho. Então, eu conversei com o Genial, Genial, cara, vamos, vamos tentar. E aí, depois, vem a questão da parceria com o, o, o comerciante local, né? Eu estou sempre em busca de parceria, viu, Lira? Eu sei que eu sozinho não sou nada mas a partir do momento que a gente se une, né, que a gente une as forças, eu com, a minha, eu com a minha habilidade e o meu amigo com a dele, nós sozinhos isolados, a gente não, não vai conseguir chegar muito longe, não. Mas se a gente se unir, né, acaba que, que dando certo. Então foi isso. Aí me, me uni lá com o Geniel, na questão das ferramentas né, que ele tinha, a questão de gravação e tudo. E aí fui no comércio, né, atrás de parceiros, que a gente sabe que não tem como não não tem como fazer isso sem o financeiro, né? Tem que ter. E aí, conversei com o pessoal e acabou que dando certo, né? Hoje, faço os vídeos, né? Em cada vídeo, coloco cinco patrocinadorzinhos, que é para poder todo mundo aparecer bem, entendeu? Eu não quero nada, não quero só para mim, né? Já que é parceria, então, tem que ser, no mínimo, meio a meio, né? Tem que ser, no mínimo, a oportunidade tem que ser para todo mundo. Então, fica lá bem bacaninha, bem, bem destacado, os patrocinadores. Rapaz, e aí, não é que está dando certo? Olha tá só! Bacana. Eu, a gente está com resultado bem positivo. Eu até me surpreendi né, com a questão da, da, da aceitação do projeto. Está é, bacana, está bom para todo mundo. Está bom para mim, está bom para o Geniel, que a gente acaba divulgando também né, as ferramentas que já ele é tem, né, da questão lá do é. estúdio. Acaba aqui é. divulgando aqui os nomes dos nossos patrocinadores, né, que inclusive quero aqui agradecer já em nome de todo mundo, Lira, são tantos que não tem como eu falar, né? Eu não vou nem uhum. falar o nome de ninguém especificamente para não gerar né, aquela história, é. oh, só falou o no nome de fulano, não falou no meu, Lira, porque graças a Deus são muitas pessoas, viu? Graças a é. Deus, é, como sempre, cara, granja, não é à toa que eu não quero sair de granja, viu, Lira? Não é à toa que eu fico ali me espremendo me esforçando, correndo atrás, porque, cara, onde eu chego, o pessoal me recebe, cara. Graças a Deus, eu não tenho do que reclamar de nada. Do Grangense, eu não tenho do que reclamar de nada, certo? Sempre quando eu lanço um projeto, Lira, o pessoal acaba que... Eu disse, cara, vou lhe dar uma força, vá lá, pode botar meu nome lá, pode botar lá que eu tô com você. E aí, isso é bom demais. Hoje mesmo eu saí, né, dei uma volta, pronto, eu disse, cara, tô com você, bote lá, bote meu nome lá que... Estou com você. Aí, pronto, eu não posso, não posso reclamar de nada, da vida, de nada, certo? Eu faço a minha parte, corro atrás, né, dou meu sangue. E aí, graças a, a, a parceria, as parcerias, está dando certo, tá bacana demais. Então, quem canta, seus males espantam, né, Lira? Eu gostei do, do, do, do, né, do nome aí, ficou bacana para o projeto. Show de bola. Eu de você. <risos> Você falou aí o seguinte, você disse que não reclama da vida, né? Não tem nada para reclamar da vida. Essa sua positividade, essa sua experiência, é, é uma lição de vida, né? Especialmente para a nossa população de jovens. Eu trabalho há muito tempo com jovens e às vezes a gente percebe jovens é, se lamentando, né? sem acreditar nessa vida. E você já deu aí as dicas, né? você já deu aí um roteiro de como você faz para conseguir os seus projetos, né? seu trabalho, sempre estar tá crescendo, e não reclamar da vida, né? enfrentar, né? vencer. E eu gostei muito que você está falando, batendo muito nessa questão, parcerias, fazer parcerias, né? ter parcerias, abrir esse espaço para o diálogo na parceria, para o projeto profissional, uhum. né? E aí, você está falando aqui, eu vou dizer aqui, você está dando uma aula, é... eu vou indicar essa nossa entrevista para muitos alunos nossos, alunos do ensino médio, onde se trabalha essa questão do empreendedorismo, né? Do mercado de trabalho, da realidade local, e você aí está resumindo tudo, está dando uma aula aí, de experiência, de vida prática, aula prática para muitos jovens e vou indicar, né, lá para os nossos jovens, nossos alunos. Lembrando que a nossa entrevista vai estar no canal no YouTube, Obrigada a quem está acompanhando, é, me acompanha lá no canal no YouTube. Eu, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, eu só quero deixar aqui o espaço para você fazer suas considerações finais, dar suas dicas, né? ficar à vontade, mandar seus agradecimentos, enfim. Pode ficar à vontade aí para as considerações finais. Assim, Lira, o, o, o recado que eu quero deixar para todo mundo é que é o seguinte, não reclame da vida, certo? não reclame de nada, esteja apenas consciente da sua parte, o que, é que você está fazendo? né? O que, que você está fazendo para que a coisa melhore para a sua vida? Então, a partir do momento que você se conscientiza da sua parte, eu acredito que vai ser difícil você reclamar da vida, viu? Então é isso, ó, esteja consciente da sua parte. O que, que você está fazendo para você é, é, melhorar? Né? O que, que você está que que tá fazendo para realizar o seu sonho? Né? O, o, o que você deseja para a sua vida? Tudo só depende de você, da sua vontade. Se você está com saúde, meu amigo, agradeça a Deus pela saúde. A vida, ela se resume em você estar com saúde. Se você está com saúde, né, a saúde. Então, você está com tudo, tá certo? Vá para cima, corra atrás, batalhe. Mas batalhe mesmo. Não, não tem esse negócio de batalhar pouco, não. Tem que ser o suficiente para você conseguir o que você quer. Então, quero aqui agradecer você, Lira, né, pelo convite. Quero agradecer... É, o pessoal que está acompanhando a nossa live, agradecer aos meus inúmeros parceiros aqui da Cidade Granja, né? Sempre agradecer por sempre me receberem bem, tá certo? E é isso, agradecer a todo mundo, agradecer a Deus pela minha saúde, que é isso, para mim o que importa é a saúde, eu tanto com saúde, meu amigo, aí pronto, o restante eu vou atrás não tem esse negócio não, eu vou mesmo, viu? é desse jeito a vida para mim, é batalhando, é correndo atrás, é fazendo a minha parte, não, não tem esse negócio não, Desde a história de esperar por ninguém não, meu amigo, é fazer a minha parte e acabou-se. Deus, obrigado aí pela sua participação abrindo aqui essa essa série, né, de profissionais que inspiram, com foco em pessoas em histórias, né, em histórias de gente da nossa gente. Obrigado, obrigado aí por você que acompanhou, quem está chegando agora vai lá clica, dá um like, compartilha, obrigadão aí quem já compartilhou, beleza? Estamos juntos, e na próxima semana, se Deus quiser, vamos ter mais um encontro com outro profissional aqui da nossa grande, da nossa região, do nosso Ceará. Deus, obrigado, e até a próxima. Valeu,